Oh, oh. Eita! Seja bem-vindo à unidade número 1, um, o que é pesquisa? Estamos no tema 3, a pesquisa além da escola. Estava olhando a estrutura nesse microscópio. Né? As pessoas pensam que pesquisa sempre atrelado à ciência, à natureza, à saúde. Não. A pesquisa está ligada para resolver problemas sociais de todas as áreas, seja ela da saúde, Seja das ciências sociais, seja das ciências políticas, religiosas e por aí se vai. A pesquisa ela deve ser promovida a partir da escola. É isso mesmo. Não é somente na faculdade, na universidade que a pesquisa se inicia, não. A pesquisa deve iniciar desde os primórdios. Uma criança, por exemplo, ela não tem a noção de pesquisa. Mas quando ela quer buscar, descobrir, buscar conhecer algo novo, ela pesquisa. Ela mexe aqui, ela mexe no objeto, ela toca, ela sente. Já um, uma criança maiorzinha que já mexe no computador, ela já sabe entrar, já sabe buscar na internet, né, jogando no Google, qualquer local na internet, ou nas redes sociais, buscar alguma informação que ela queira, o joguinho que ela queira. Quando cresce, e essa criança torna-se um adolescente e praticamente um adulto no ensino médio, ah, esse jovem, ele não tem a noção de pesquisa em si, mas sabe quando necessita de alguma informação onde buscar. Por exemplo, um jovem quer fazer um trabalho de geografia, o que, é que ele faz? Ele procura o professor de geografia, procura um livro de geografia, né? Uma pessoa que quer desenvolver, um jovem quer desenvolver um trabalho de ciências, ele procura um livro de ciências e vai ler, procura sempre alguma referência. Então, essa pesquisa sempre começa na escola. Então a pesquisa nunca está ligada somente à questão da saúde e nem à ciência em si, até porque ciência, nós temos ciências em tudo. Por exemplo, nos avanços tecnológicos, nós temos ciência. Né? A melhoria de produtos, a 5G, por exemplo, que é uma tecnologia nova, né? que está chegando aqui no Brasil, de internet, de conexão de celular, é um avanço científico, é um avanço tecnológico, isso também é ciência. As vacinas, por exemplo, nessa época de Covid, lamentavelmente que tiraram milhares e milhares milhões e milhões de vidas em vários países, né? ela começou a partir de uma ciência, a partir de uma pesquisa. Claro que a pesquisa dela não veio do zero, a pesquisa dela veio a partir de outras pesquisas. Então, nada nasce do zero, ninguém vai inventar a roda. A gente sempre acaba pesquisando em detrimento de outras pesquisas, ou seja... A pesquisa surge da nossa necessidade em informação. Esse trabalho que vocês estão assistindo agora nesse momento é uma pesquisa de mestrado. Ele surgiu a partir da minha necessidade de informação em compreender como o estudante do ensino médio se empoderava das informações. Então, a partir da minha necessidade de compreensão do estudante, eu enquanto professor de espanhol aqui de uma escola da rede pública do Estado de Sergipe eu pensei, como é que o estudante, ele se pondera, se pondera da informação, ou seja, ele absorve essa informação, ele pega a informação para si. E eu fui observando e percebi que tinha algumas lacunas, ou seja, o jovem precisava de informação, mas só buscava um livro didático. Ou se não pes... perguntava ao professor, ou se não pesquisava em algum site de busca, sem ser um site apropriado. E aí eu comecei a ver, e esse produto que você está assistindo agora, é um resultado de uma pesquisa. Então a pesquisa não fica ligada somente à ciência, esse ponto já está bem claro, tá certo? A importância da pesquisa escolar desde cedo ajuda com que os estudantes, no caso você como estudante, assim ponderar mais as informações e aprofundar o seu conhecimento. Lembra daquele, daquela unidade temática que a gente estudou, né? não basta ler? Claro que não basta ler, né? a pesquisa vai além das fontes de informação que a gente tem. Lembra das assunto de informação que eu falei também? A pesquisa vai além dela, ou seja, você estudar e você pesquisar, né, você usar o seu estudo para pesquisar e usar a pesquisa para também estudar, ela se complementa, uma complementa a outra e você aprofunda o seu conhecimento, aprofunda o seu saber. Então a pesquisa, na verdade, é, como eu posso dizer, é aprofundar-se no conhecimento buscando a solução ou resposta para um problema, ou seja, na sociedade nós temos vários problemas. Covid é um problema, a necessidade de informação é outro problema, a necessidade de conexão né, para trocar essas informações pode ser outro problema. Então sempre tem pessoas pensando, pessoas pesquisando. Ah, professor, então quer dizer que eu tive um problema lá em casa, que teve um, um cano que estourou e eu não sabia como consertar? Eu fui buscar essa informação e eu consertei. Você fez uma pequena pesquisa, você pesquisou como resolvia a sua problemática, foi lá e resolveu. Só que as pesquisas científicas têm uma dimensão muito maior, né? além de um cano estourado. Enfim, então pesquise sempre. Lembre-se, a pesquisa além da escola existe no nosso dia a dia, mas é necessário que você comece a pesquisar desde cedo. Então, a gente se encontra na próxima aula. E eu vou voltar aqui à minha pesquisa, que é claro que eu quero aprofundar meu conhecimento. Até mais, tchau! Opa, cóculos não dá, né?